Oh, my God. Olá bem-vindos aqui à terceira sessão do digitalme.pt hoje é dia 25 de fevereiro de 2022 começamos por ver aqui o mercado com uma subida de 10.67% e hoje vamos falar sobre como identificar sinais falsos. começando logo aqui por esta página vamos começar por falar nas cores As pessoas devem-se começar por perguntar devo comprar no verde e vender no vermelho ou devo comprar no vermelho e vender no verde esta é logo a primeira trap psicológica de todo o ser humano que entra no trade e não tem algum estudo só porque a pessoa acorda de manhã e vê e amen mais 10.61% vamos entrar no no bull market vou comprar mas se a pessoa comprar já está a perder 10.61% vamos imaginar que o mercado tinha mais 5% e ia continuar no verde só pela cor não significa nada. Nós devemos comprar é no vermelho. O vermelho é quando, quando está baixo. Quando está verde é é que devemos vender, não é comprar. Quem entrar aqui já está com uma perca de 10.49%, perdeu uma oportunidade de 10%, isto é em mil paus são sem paus, dava para ganhar o dia. Esta é logo a primeira trepa é as cores, não vão pelo nas cores façam a análise, porque isto está vermelho ou está verde, não significa nada a nível de gatilho de entrada. Falando de falsos sinais, nós quando analisamos isto, temos tendência para ver só quem é que está em primeiro e em segundo, mas não vemos outros fatores que também são importantes, Por por exemplo, esta moeda aqui teve um volume superior às outras duas que top mas uma moeda não salta daqui para cima, de repente ela primeiro mostra sinais, distingue em relação às outras. E vamos dar um exemplo aqui, melhor, para compreender melhor no top dos, dos RC20. Por exemplo, eu não quero estar a defender a moeda A nem a moeda B, eu venho aqui fazer uma visão imparcial neutra. Por exemplo, a Shiba Inuf, tem 0.045% se nós repararmos as moedas que estão em cima não há não tem uma porcentagem tão grande ou seja o número de holders desta moeda é superior às moedas que estão aqui mais para cima no top isto pode não significar que ela não vai subir no top iremos ver no futuro mas é um bom indicador de está a haver mais interesse por parte dos holders, porque só ver aqui quem está em primeiro e em segundo não significa nada, porque nós até se formos ver aqui o market cap, por exemplo, esta aqui, esta, este token aqui já tem o um market cap superior, a de cima tem menos, tudo isto são sinais que as moedas poderão ir subir, porque só comprar pelas pela que são mais top, não, também pode ser um, um falso sinal, mas os sinais que venho aqui falar mesmo é a nível de gráficos, mas há muitos falsos sinais que nós encontramos em todo o lado. A informação está correta, mas tem que ser unida, tem que ser analisada de forma correta. Falsos sinais, eu hoje posso comprar uma moeda que está em segundo ou terceiro lugar e ela amanhã cair para sétimo. Nós queremos identificar é aquelas que estão mais para baixo e que têm tendência a vir para cima. Antes de prosseguir aqui para os gráficos, queria só falar aqui sobre esta aplicação que eu achei interessante e estou a testar. Quem quiser pode ver aqui o. Aqui no White Paper explicam como é que funciona o projeto, qual é que é o MapRoad e como é que funciona aqui este sistema do, do MindGo e, e todos os estágios. Em relação a esta aplicação, eu estive a fazer testes. Neste momento estou já aqui com 107 moedas. Quem quiser instalar vai precisar de, de um código porque só se pode entrar por convite eu não vou ter aqui ao longo deste canal eu não vou estar a passar códigos de projeto nenhum, mas neste caso como a pessoa só pode entrar por convite, eu estou a partilhar aqui este código, BetStars2022 e a pessoa vai receber mais umas moedas. O mais interessante é que não tem que se investir nada uh, quando se é instalado a aplicação é-nos dado um NFT, isto basicamente trabalha com a mineração de NFTs é-nos dado um NFT para a gente começar a minerar, a pessoa se não quiser comprar NFTs não compra, fica só a minerar com uma NFT que vem logo de início e não gasta a bateria do telemóvel. A mineração do NFT é feita diretamente na alta. Depois também queria partilhar aqui este projeto que eu achei muito interessante, que é o Mega World. Quem quiser aqui pesquisar, isto é sempre interessante nós pesquisarmos e testarmos vários projetos. É a entrada aqui do, deste projeto, vamos ver aqui duas cidades, de uma cidade de tiro uma cidade Tron. No último vídeo falei sobre este projeto de Tron e então hoje queria trazer aqui. Isto é muito interessante e depois podem explorar aqui, aqui este mundo. passando aqui aos gráficos, como identificar sinais falsos, vamos então começar aqui por para quem usa aquela técnica que todos de início usam, que é passar uma linha nos topos e uma linha nos fundos para ver como é muito fácil errar, vai nos dar aqui um sinal falso de bullish. Então, o que é que nós fazemos. Esta técnica é boa, mas depende de como é que a pessoa usa a técnica porque isto pode nos dar falsos sinais, ou seja, passando uma linha no topo, nós vemos aqui um cruzamento na linha e vamos imaginar pá, isto aqui é a minha entrada, isto aqui é onde eu vou subir e eu vou mostrar que isto pode estar errado, poderá estar correto e poderá estar errado, daí que uh, este tipo de análise pode, pode nos dar sinais falsos. O mesmo acontece não só às linhas traçadas à mão mas também em relação aos indicadores por exemplo, se ligarmos aqui o RSI, nós vemos aqui várias entradas, por exemplo aqui quem seguia pelo RSI vê aqui o RSI está abaixo, vou fazer uma entrada e depois o preço em vez de ir para o topo, tipo aqui, o preço volta a cair, portanto. Estamos a falar que entrou pelo RSI aqui, porque o sinal no RSI estava baixo, porque basicamente a pessoa pensa que ah, quando o RSI está baixo é a entrada, e quando o RSI está alto é venda, mas nem sempre funciona assim. Então para usar os indicadores tem que se conhecer os indicadores e aprender a identificar quais é que são os sinais falsos. Quem entrou aqui porque o RSI estava baixo viu o preço a descer, aqui quantos porcento? viu o preço a descer 31% ou seja, fez uma entrada no RSI e o preço em vez de subir, desceu ainda veio aqui para um ponto mais baixo poderia ter comprado aqui 30% mais barato e então, quem entrou aqui neste ponto que seria o ponto exato fez um lucro de, vamos ver aproximadamente uns 35% ou seja, quem entrou aqui perdeu 30% quem entrou aqui ganhou 30% como é que nós identificamos então quando há uma, um sinal de baixa no RSI se será uh, um, ponto, um ponto bom de entrada ou se é um sinal falso. Eu aqui estou a demonstrar com o RSI, mas vocês podem pôr o MAC, podem pôr outro indicador e vão poder fazer o teste na mesma com qualquer indicador para identificar onde é que são os sinais corretos de entrada e onde é que são sinais falsos. Isto tanto acontece com o RSI como praticamente todos os indicadores. Então o que é que nós fazemos? Se nós usarmos, por exemplo, Helio Web e usarmos aqui, por exemplo, um indicador de online. nós reparamos que, ao contrário do que nós pensávamos aqui, esta linha, que traça coisas à mão, que esta linha vinha daqui a aqui, havia aqui um, aqui uma tentativa de subir, que era uma falsa entrada e o preço acabou por descer, como já falámos aqui no, no RSI, e para evitar este tipo de situação, é começar a ver uh, as moedas em diferentes tempos gráficos. quem quiser usar aqui este indicador, que eu estou aqui a usar o Long Trend Line ele vai se ajustando à medida que o mercado vai seguindo ao descendo. Não, é, não é um indicador fixo. E essa é que é a ideia. E então vemos que quem traçou aquela linha neste gráfico. Não tinha a perceção que aqui é que é o topo do canal. Ou seja para ver para ver uma tentativa real do preço subir, tem que cruzar esta linha aqui em cima, aqui mais acima, e não esta, não esta aqui de baixo. E então isto aqui dá uma falsa sensação do que o mercado vai subir, mas afinal ainda está dentro ainda está dentro aqui de, deste canal de, de baixa e ainda, e ainda não... Por acaso, agora até está aqui a querer sair fora do canal. Isto é uma maneira muito fácil de, de errar os pontos de entrada. Se nós também ligarmos aqui o RSI, nós podemos aqui ver que houve aqui muitas entradas, supostas entradas, falsos sinais de entrada. Muitas pessoas compraram aqui e o preço voltou a cair, compraram, caiu, compraram, caiu e até que finalmente quem entrou aqui e vendeu aqui, aqui teve lucro, porque o, o, o preço fez este movimento. Então como é que nós podemos fugir a estes falsos sinais e identificar quais é que são os melhores pontos? Basicamente, se ligarmos aqui uma L-O-Wave, quem usa a l wave já poderá ver onde é que realmente é os pontos de entrada melhores. Ou seja, quando apareceu aqui este sinal no RSI, estávamos numa onda 3. Tendo em conta que a L-O-Wave tem como pontos baixos um a onda 3 e a onda 5, esta e esta não será o melhor ponto de entrada. Portanto, o melhor ponto de entrada é sempre aqui na onda, na onda 5. Portanto, aqui no RSI, como estávamos a falar, há aqui vários sinais falsos de entrada não dão em nada. E então, segundo a estratégia da Elliott Wave, nós pelas ondas de Elliot podemos comparar com, com outros gráficos. Nós até podemos não gostar da Elliott Wave e preferir o sinal A, o B, o C, os indicadores que, que vocês mais gostarem. Mas depois de compararem com a Elliott Wave, podem ver se realmente os vossos indicadores não estão a dar falsos sinais de, de subida para um possível algum marca, quando na verdade ainda vai haver pontos mais baixos. Portanto, a Heliot Wave é uma excelente é uma ferramenta. No mundo ideal, seria sempre fazer uma entrada numa onda 5 e vender sempre numa onda C. Isto com a Heliot Wave a descer, partindo do princípio que normalmente as pessoas conhecem a Heliot Wave desta forma, faz a, aqui a onda 1, 2, 3, 4, 5 e depois faz uma correção de ABC, mas de usarem Elliot Wave num canal não a descer, e se formos inverter a Elliot Wave, a Elliot Wave trabalha ao contrário, ou seja, faz 1, 2, 3, 4, 5 a descer, em vez de ser a subir, e aqui o ABC como já tínhamos falado no outro vídeo. E então é sempre daqui para aqui que se consegue ganhar. É sempre da onda 5 para a onda C que se consegue ganhar. Mesmo num beer market. Neste caso aqui, quem fez uma entrada na onda 5 e saiu na onda C. Teve um ganho de 37% e entrou aqui na parte mais baixa. E saiu na parte mais alta. Estando num canal a descer. O preço depois foi procurar fundos mais fundos. Aqui já poderemos estar a fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5. O mesmo acontece aqui. Nós vamos ver aqui para trás. Eu estou a dar aqui um exemplo. Esta esta onda de Elliot era maior. Deu aqui um lucro maior e neste caso vamos identificar aqui quem entrou aqui nesta de 5 e saiu em C, teve um lucro menor porque também a onda era mais, a onda era mais pequena quem entrou aqui, quem entrou aqui teve um lucro de 20% e no RCI nem sequer apareceu, nem sequer apareceu aqui nada, apareceu aqui na, na onda 2, mas se nós formos a comparar ele só apareceu aqui muito mais tarde, mas formos a comparar os níveis, os níveis estão exatamente aqui no mesmo nível, é preciso ter cuidado com, com os sinais falsos quer seja o MAC, quer seja outro indicador qualquer, é convencer perguntar a vocês mesmos será que estamos numa onda 5, em Elliott Será que este é mesmo o ponto de entrada? E então, mesmo quem não gosta de usar a Elliott pelo menos pode verificar se isso não é o fundo de uma onda 1, o fundo de uma onda 3 ou o fundo de uma onda 5. Então desta forma poderão evitar os sinais falsos Seja no RSI, seja no RSI, seja no Mac, seja em que indicador seja. Portanto, entrada em 5, saída em C, seja em que indicador for, comparem sempre com Elliott Wave. O estudo é a chave principal. Há também uma outra coisa que queria referir sobre falsos sinais. Quando nós estamos dentro de um canal, eu acho que ontem até referir isso no vídeo, às vezes o preço sai um bocadinho fora do canal, não significa que seja uma procura de um topo maior assim como sair um bocadinho fora aqui do canal, não significa que o preço vai cair a pico. Porque isto acontece, isto acontece normalmente. Quando isto acontece para cima, também acontece para baixo. Isto é devido a, uma grande, a um grande volume de dinheiro a sair ou a entrar no mercado, depende se for aqui, há um grande volume a entrar, e aqui há um grande volume a sair, e faz com que o preço saia fora aqui desta estrutura, deste, deste canal descendente. O que não significa que vai ter continuação. O mesmo acontece aqui. Depois as pessoas dizem que é uma via trap. Quem usava a linha do stop teve uma entrada correta porque ao rasgar ela subiu para cima. Mas quem usou esta técnica aqui já teve aqui problemas. Já teve aqui problemas. Porque traçou uma linha daqui para aqui, que era o topo, na altura, não é? Se nós ligarmos aqui, daqui para aqui era o topo. E quem fez, aqui, quem fez aqui uma entrada a pensar que ele ia sair para cima, que ele ia rasgar para cima, o preço acabou por vir aqui mais abaixo. E então tem que ter atenção em, em qualquer tipo de estratégia, em qualquer tipo de estratégia, pode haver falsos sinais. E então há formas de, há formas de verificar se aqueles sinais são bons. Ou são aqueles sinais que aparentemente são bons, mas que afinal a pessoa compra e logo assim o mercado cai 30%, 40%, 50%. Vendo aqui o BTC, podemos ver que estamos aqui neste gráfico de uma semana em euro Então aqui para já é continuação daquilo que já falámos anteriormente, que é a BTC fez a quatro 1, cinco 1, Supostamente foi aqui a onda A, supostamente foi aqui a onda B e estamos no início, praticamente, da onda C. Eu digo no início porque a onda C nunca pode ser inferior à onda A. Cada um faz a análise e usa a estratégia que quiser. Fazendo aqui um update na análise ontem, parece isso pode estar a fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5. E agora haver uma subida de ABC para cima. Podemos estar aqui este ponto. Aqui do RCI, pode ser o ponto que nos vai levar ao ponto mais alto. Ou seja, não quer dizer que vamos agora para um bom market, mas até aqui ao topo é possível o preço. Estamos neste movimento, resta saber até onde é que ele vai. E ele agora A, B, Vai haver agora aqui uma subida de preços até ao máximo ao topo deste canal. Liga ao máximo até ele ser traçado cruz... para cima. Quando virem isto tudo aqui a vermelho. De novo, vão dizer que era uma Bia Trap, mas na verdade, após a onda 5, tal como falámos anteriormente, o preço aonde vai subir mais é da onda 5 para a onda C e, e o preço irá subir e depois daqui então vai despencar ainda mais um bocado, supostamente mais abaixo do que a última vez. Enquanto o preço não cruzar deste canal para cima, não há motivos para pensar que a subida vai ser muito elevada. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje sobre como identificar sinais falsos. Subscrevam o canal e estamos juntos.